Ou assim... É... Tem certeza que é que... Ou assim... Ele te deixa tonto, né? Tu não sabe que... Ou assim... Mas é, você não voltou que você tá? É, a mesma coisa. Assim. Tem dia que não sai nada, nem entra. De vez em quando não congela nem alimenta. Por muitas vezes não esquenta nem faz pulsar. Mas por outras acumula vários valores. Valores diferentes, que eu desconheço. Encontrar sentido pra vida é complicado demais. E tem diz que tudo isso corrói e provoca dor, outros não. Isso perfura minha alma e até perdura o meu cansaço e a minha solidão. Não é imortal, mas também não é infinito enquanto dura. É preto e branco na maioria das vezes. Não sou nada. Não posso ser nada. Queria ser tudo. Posso? Tá bom. Né?